Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e benvenuto, benvenuta a uma nova lezione italiano aqui sul canal Itália com Ana Paula, muito bem-vindo, muito bem-vinda a uma nova aula de italiano aqui no canal Itália com Ana Paula e hoje a aula vai ser com música. Se você já me conhece, se você não é novo por aqui sabe que eu gosto muito de ensinar italiano com música também porque a música é um ótimo aliado para o aprendizado, falo isso por experiência própria. É, a música, o fato de você repetir muitas vezes, né você ouvir muitas vezes e repetir, ou cantar junto, enfim, ajuda muito a não só aprender como a memorizar, então aqui hoje nós não vamos ver uma tradução, tradução também, mas nós vamos ter realmente uma aula, saber porque cada expressão, cada palavra, está ali naquele lugar. E, então, é isso. Antes de começar a aula com música, quero te dizer, assista essa aula. Se você gostar da minha didática, se você aprender alguma coisa aqui, se fizer sentido para você essas aulas que eu disponibilizo aqui no YouTube, deixe o seu comentário com a sua sugestão de aula ou de música que você gostaria de ver por aqui e se inscreva no canal, deixe o seu like. E aproveito agora para mostrar para vocês, quem ainda não conhece, que existe uma lojinha, existe uma lojinha do Itália com a Ana Paula, em que existem camisetas ali maravilhosas, entregues em todo o Brasil. Deem uma olhadinha. Chegou a hora de você mostrar toda a ligação que tem com a Itália, vestindo as camisetas exclusivas, com frases bonitas, divertidas, de impacto, em italiano, vários tamanhos, cores e modelos modelos novos toda semana. E para modelos personalizados, conte essa ideia para a gente por e-mail no contato, É isso aí, vocês que estão comprando as camisetas, tirem fotinhos, me mandem para eu poder postar nos stories lá no Instagram, Itália italiaconapaula, ok? Então, vamos lá. É, a música que nós vamos ver hoje, inclusive, eu vou colocar aqui para vocês na tela, o refrão, antes mesmo de a gente começar a análise da música, tá bom? É porque eu quero dar uma ideia para vocês, vocês sempre me pedem músicas mais agitadas, não Canzoni, brani, più allegri, non tanto romantici. vocês gostaram muito do Exército del Selfie, e hoje eu trouxe uma música bem agitadinha e bem moderna, e eu vou mostrar para vocês agora antes da gente começar mais ou menos o ritmo. Não posso colocar um pedaço da música aqui, porque senão o YouTube me bloqueia. É um casino, é uma confusão. Mas é assim, ó. É mais ou menos o ritmo é. A che quando passou, come um fruto tropicale. Se rivedo quel tuo sguardo. Io vedo il mare. Loca, loca, louca, vou lhe solo la minha boca, boca, boca, e se lo muove loca, loca, loca, penso solo pam, papapam. É assim, é mais ou menos assim. Ela, ela é curta, tá, gente? Aquele seria o refrão. Então, vamos começar aqui com a primeira estrofe dessa música. Diz assim: olha, baby, oi sole em testa, come nele ao ai, baby! O sol em testa. Tenho o sol na cabeça. O que que é esse o aqui? Io o. é Eu tenho. Eu tenho, ok? Isso daqui é o verbo avere, avere é ter no italiano. Ok. Verbo avere, que é ter, ok? Muita gente vai falar assim, ah, mas ter, não é, eu tengo, não, esse verbo existe também, o verbo tenere, né, é a conjugação, no caso, no presente io, io tengo, existe, mas tem outro significado, um dia a gente pode ver melhor sobre isso, inclusive tem várias aulas sobre isso, esse tenere não é ter, ok, o ter em italiano é avere, então io un cane, um né? Tu um né? Lui ou lei, ele ou ela, a um né? Então, aqui ele diz o seguinte: oi, solem testa, eu tenho sol na cabeça, testa é um falso amigo, um falso cognato, né? Para nós, testa é só a parte frontal aqui. Em italiano, testa é tudo, é a cabeça. Então ele diz: "Eu tenho sol na cabeça como nas ilhas do Havaí." Isso daqui ele fala no plural, nele è ai, porque porque se refere às ilhas, tá? Ao arquipélago, as ilhas lá do Havaí. Lei mi guarda come se non mi avesse visto mai. Ela me olha, guardar é também é um verbo que é um falso amigo. Quanto em português guardar, a gente sabe que é, em italiano guardare é olhar, não tem outro significado, tá? Então, se eu te perguntar, por que me guarde? É porque que você está me olhando, não é que você está me guardando dentro de uma caixinha. <risos> por que me guarde? Porque você está me olhando. Então, lei me guarda, ela me olha. Como se não me avesse visto mai, como se nunca tivesse me visto se não me avesse visto mai. Esse mai aqui é o nunca. Mai não é mais, é nunca, significa nunca. E aí continua. Suo nas piadja, com coelhoque, baby, me faz così, me faz così. Numa praia, suo nas com coelhoque, com aqueles olhos. Olha a pronúncia aqui, G-L-I, tem o som de LI. Tem o som do nosso LH, ok? Então, quelli, coeli, quelli", coelhoque e CCHI tem o som de que. Ah, mas é, é assim, é um pouquinho mais forte. Tem dois Cs, normalmente no italiano, que acontece muito de ter dupla, duplas consoantes idênticas, o som, o segredo ali é que o som daquela consoante é um pouquinho mais forte do que se tivesse uma só. Então, aqui é oqui, não é oqui. Se tivesse um só, seria oqui. Mas é oque, então com coelhoque, me fai cosi, você me faz assim, me fai cosi, me faz assim. É interessante aqui que na primeira parte da estrofe, ele fala dela como uma terceira pessoa, ele fala dela, certo? Lei, lei me guarda. E na segunda parte da estrofe, o que, que ele fala? Ele fala diretamente com a pessoa, me fai cosi, você me faz assim. Com coelhoque, me fai cosi. Você me faz assim. Ah, mas como seria se ele falasse, continuasse falando, né, nela, nela, como uma terceira pessoa? Simples, ia ser assim, ó, me faz cosi. Com coelhoque, me faz cosi. Acompanhe aí a leitura, se puder, ler junto comigo em voz alta, ó. Baby, olhe só, em testa, come nele ao ai. Lê me guarda, come se não me avesse visto mai. Sono à spiaggia com quello occhi, baby me fai così, me fai così. Eu tenho sol na cabeça como no Havaí. Ela me olha como se nunca tivesse me visto. Numa praia com aqueles olhos baby me faz assim. Você me faz assim. Continua: Arrossisci quando passo como um fruto tropical. Se li vedo quel tuo sguardo, io vedo o mare. Vamos por parte, pronúncia, arrossichi, olha aqui esse som de chi no italiano, é produzido pelo SCI, então tem SCI, é chi, arrossichi, dois, dois R's, é o R do Faustão, dois R's, né? arrossichi, quando eu passo com um fruto, dois T's, um pouquinho mais forte, fruto, Guardo, essa palavra parece esquisita, parece dif... difícil, diferente. Mas eu vou te dar uma dica para você sempre se lembrar. Se você ouvir essa palavra, ela é uma derivante da palavra. O que, que é isso aqui? É vermelho. Vermelho. Então, se ele diz... Arrossiche... ele está dizendo que a pessoa fica vermelha, avermelhou, enrubesceu. se você ouvir arrociche, você já lembra que a raiz da palavra ali, ó, é rosso, rosso, é vermelho, então não tem segredo, não é difícil, então ela avermelhou, ela enrubesceu, ela ficou vermelha, como que eu sei que está falando diretamente com ela, porque que está terminando em I? Tu arrociste, o verbo é arrossire. então se é io, io arrocisco, tu arrociste, e se fosse ela, se ele estivesse falando nela com uma terceira pessoa, sabe como seria? Terminaria com e, seria arrociste, arrociste quando passo, igualzinho, quando eu passo, come um fruto tropicale, como um fruto tropical. Serivedo teu guardo e eu vedo il mare. Se revejo aquele seu olhar. Lembra que guardare é o verbo olhar. Sguardo é o um substantivo, né? Sguardo, ou olhar. Tá bom? Serivedo col teu sguardo, se eu revejo aquele seu olhar. Eu vejo o mar. E eu vedo il mare. E agora o refrão é. Leia louca, louca, louca. Ah, Ana Paula, mas louca em italiano, não é, é louca mesmo? O que, que é isso? Não é pazza? Sim, é pazza, é mata, é fora de testa. Tudo isso é louca. E esse louca? Esse louca é em espanhol, mas os espanhóis... Os hispânicos dominaram aqui toda a Europa, dominaram o mundo com as músicas deles. Então, aqui houve uma, houve uma mistura. Em italiano, não é louca, tá? Todo mundo sabe o que é. E louca é pazza. Mas em italiano, a palavra é pazza ou mata e por aí vai. Então, ela é louca, lei é pazza. É, vou vuole solo la mia boca. Ela quer... Lei vuole, verbo volere, que é querer, verbo volere. Então, io volho no presente, io volho, eu quero, tu vuoi é irregular, tá vendo? Tá, não, não parece assim fácil, é questão de prática, tá? Tu vuoi, e lui o lei vuole. Então, o que, que é? Lei vuole la minha boca, ela quer a minha boca, e se lo move... Louca, louca, louca, penso solo, rapapapam, rapapapam. e se o move, o mexe, o movimenta. Eu penso somente em rapapam. Fica a critério de cada um entender o que, que é. Rapapapam. Agora, olha só, ele está falando agora diretamente com ela. Com tu. Como eu sei, olha como ele diz aqui, ó. Ti piace você gosta quando te stringo forte? Quando eu te aperto forte, stringere significa apertar. Ti piace quando te stringo? Eu te stringo forte. Você gosta quando eu te aperto forte? E lo vuoi sempre tutte le volte. E você que que é tu lo vuoi? Você Quer isso mesmo, sempre tu televolte, sempre, todas as vezes. Lembra que vole é aqui a terceira pessoa, lei vuole, em vez tu vuoi, Então, aqui ele, ele, ele fala como se ela fosse uma terceira pessoa, né? Ela, ele fala dela. E aqui ele fala diretamente com ela, com você, com tu. Então, ele diz: você gosta quando eu te aperto forte e o quer sempre, todas as vezes louca, louca, louca, ela quer, aqui agora ele está falando da terceira pessoa, nessa música tem muita transição entre tu e lei, vole, ela quer, ela quer somente o rapapapam, rapapapam, e aí por fim, a última estrofe antes de repetir, é bebecita, de novo, os espanhóis dominando aqui essa música, un'altra notte ancora, mais uma noite, esse ancora significa ainda. E nesse, nesse tipo de construção dá essa ideia de mais uma vez, tá? Então, un'altra notte ancora. Mais uma noite. Noi su nas come a Pamplona. Nós numa praia, como em Pamplona. Agora ele faz uma pergunta diretamente para ela. Dimmi, cosai. Me diga o que você tem Dimi cosai, aqui, olha esse, esse cosai, é cosa ai, mas aqui, pra ficar mais fluido aqui a, o modo de se dizer, se diz cosai, por quê? Porque isso daqui é como se fosse, como se essa palavra aqui começasse por vogal, porque o H no italiano é muda, né? Então, tem o som de vogal, então aqui pode-se fazer isso, pode-se inibir, pode-se ocultar aquele a ah, do COSA, para que fique um, Bom, um som só, né? um som uníssono aqui, então é COSAI. Dime COSAI, tolhe com os e beviamos de um drink. verbo tolere é tirar, tolhere, então, eu tolgo também é irregular, eu tolgo, tu tolhe, eu tiro, você tira, ou tu tiras. Eu tolgo, tu tolhe. Então, o que, que ele diz para ela? Tolhe, que vestir, Tira aquelas roupas. Vestido não significa somente um vestido, mas significa no geral, roupas. Então, tira aquelas roupas e beviamo te um drink. E tomemos um drink. Bere é o verbo. Mas aqui ele usa um verbo com o pronome. Por quê? Porque é também um modo de se falar em italiano. Em italiano você pode dizer, por exemplo, assim, bevo um bicchiere d'áqua. Eu tomo um copo de água. Tá? Tá correto? Sim, está correto. Io bevo um bicchiere d'áqua. Io bevo l'áqua. Mas eu posso dizer o seguinte, me bevo um biqueiro d'água. Está correto também? Também se usa. Então, foi isso que ele usou aqui. Ele usou esse verbo bere como pronominal. Usando o pronome. Então, me bevo. Me bevo um biqueiro d'água. Pode se usar também com comer, né? Com manjare. Manjo na mela. Correto. Eu como uma maçã. Manjo na mela. Mas eu posso dizer também me manjo na mela. Que significa a mesma coisa. É. Um uso, um uso, um outro uso aqui do verbo. Então, aqui, beviamo-te e, e tomemos, bebamos um drink. Esse ti aqui seria o nós. É o pronome que se refere a nós Così tropicale che sembra di essere a Medellin. Assim tropical, ou tão tropical, que fica mais correto, né? Tão tropical que parece estarmos... Em Medellín, chole que cabele e faciamolos. E chole que cabele, verbo chole, significa é, neste caso seria soltar, soltar o cabelo, solte os seus cabelos. Chole que cabele, como eu sei que ele está falando diretamente com ela, aqui ó, e que esse que é o pronome para tu. Então, solte os seus cabelos e lo sim, o quê? faciámos que cosa? E façamos sim, que cosa? Un altro tufo, um outro mergulho. Tufo significa mergulhar, olha aí dois F's, tufo. Façamos um outro mergulho, un'altra notte, uma outra noite, un'altra estate, così. Um outro verão, assim, estate. É uma palavra feminina e significa verão. Facciamolo sì, un um altro tuffo, un'altra um notte, un'altra um estate, così. Assim. Então, aqui ele diz: ó, oh, bebecita, un'altra um notte ancora. Nós somos uma spiaggia come a Pamplona. Dimmi cos'hai. Togli quei vestiti e bebiamoci um drink. così tropicale que sembra di essere a Medellín. Sciogliti i capelli e facciamolo sì, un um altro tufo, un'altra um notte, un'altra um estate, così. Assim. Mais uma noite, nós numa praia, como em Pamplona, me diga o que você tem. Tire aquelas roupas e tomemos um drink, assim tropical ou tão tropical que parece estarmos em Medellín. É, solte os cabelos e, e façamos sim o que? Um outro mergulho, uma outra noite, um outro verão, assim. E aí, depois da repetição, agora na repetição, eu quero que você ative aí a sua memória, o que você viu até agora, o que você lembra. E vamos ver se você consegue se lembrar de exatamente tudo. Caso você não se lembre de alguma coisa, marque aqui nos comentários, porque eu tenho curiosidade em saber o que fica, qual é, qual é o, o, o termo, de esquecimento geral, para eu poder focar nas próximas aulas em coisas mais específicas, ok? Então vamos lá. ó roscisti quando passo como um fruto tropical. Se rivedo quel to sguardo, io vedo il mare. Lei é louca, louca, louca. Vou solo na minha boca, boca, boca. E se lo move, louca, louca, louca. Penso solo. Rapapapam, rapapapam. Ti piace quando ti stringo forte. E sempre tutte le volte, loca, loca, loca, vole solo, rapapapam, rapapapam. E aí, gostou dessa música? Agora o meu conselho é que você vá ouvir essa música e co conecte com a aula que você assistiu até agora. Se você se esquecer de alguma coisa, reveja, inclusive eu vou deixar a tradução dela, depois eu coloco aqui um link para vocês terem acesso a essa tradução, tá bom? Escute novamente, e aí quando tiver dúvida, se tiver dúvida, ah, eu não entendi isso direito, aí você vai no arquivo e releia. Se você fizer isso muitas vezes, pelo menos esses termos, esse modo de dizer e tudo que você viu aqui, você vai memorizar, porque você vai ouvir mais vezes a repetição, é a mãe da retenção. Não se esqueça de me seguir, de deixar um like, me siga também nas outras redes sociais e nos vemos em breve. Te vediamo presto, com uma nova lezione de italiano. Um beijo!